Nós vamos ter um vlog muito especial. Esse vlog eu vou mostrar os bastidores de como fazer fotos, vídeos para vocês que confeccionam a sua peça em crochê e às vezes fica perdida, sem saber o que fazer, como fazer uma foto legal em um ambiente da sua cidade e às vezes é tão pouco que você precisa saber para fazer essas fotos e ter maior sucesso dentro das suas redes sociais. Então eu te convido a assistir esse vídeo até o final porque as dicas que eu vou te dar aqui são preciosas. E vamos começar curtindo esse lindo sol desse mar de Salvador, é que lindo! Estamos chegando aqui no Mãe, para que a gente venha conhecer mais esse espaço e aproveitar esse ambiente para fazer foto. Quando a gente desce aqui, ó, eu nunca tinha percebido que tem esse ambiente. Aqui é uma cafeteria. Aqui Vocês é uma cafeteria? Tem a parte dos museus ali. O primeiro espaço que eu escolhi foi esse. Porém o que acontece? Eu desejei fazer a foto naquele local lá embaixo, onde tem aquele pessoal, só que não deu, depois eles interditaram o espaço para uma live. Mesmo assim eu fiz uma foto aqui, aproveitei esse ambiente aqui próximo do estacionamento e esse lindo sol. Vamos conferir. Não foi o perfeito, mas já foi aí os primeiros passos. Bom, por que a gente escolheu essa Sem imagem? Primeiro porque tem um pôr do sol, segundo porque aquela parte ali embaixo que a onda bate, deixa um ambiente muito bonito junto com a parte das árvores também. Então é o verde mais o laranja do pôr do sol e esse nasão lindo, né? Isso e confira imagem... as fotos. Isso. <risos> Vamos à terceira foto. E o local que eu escolhi aqui no Man foi esse daqui, dentro do museu. Você pode escolher locais históricos. Esse daqui é um museu que fica localizado no Solar da União, um local histórico à margem da Baía de Todos os Santos, aqui em Salvador. Esse museu ele foi fundado em 1960, então proporciona várias imagens, locais, estruturas antigas que deixam sua foto aí com a sua peça bem belezada. A dica aqui que eu tenho para você é a seguinte: vá aos ambientes históricos da sua cidade. Geralmente, tem lugares interessantes para você fazer fotos e vídeos para publicar nas suas redes sociais e assim demonstrar mais as suas peças e os seus produtos em crochê. Outro ambiente lindo. Qual é a dica, amor? A luz do sol, tipo, sol Isso. No verde, o sol, o verde que o sol. Sempre também tenha uma pessoa para ajudar você nessa hora. Bora aproveitar esse ambiente? Vamos nessa! Para finalizarmos as dicas do nosso vlog para fotos e vídeos, vou aproveitar a frente dessa igreja para fazer algumas fotos. Estamos chegando ao fim desse vlog com as últimas considerações. Primeira consideração. Conte com a ajuda de uma pessoa para fazer os vídeos e fotos, isso vai ajudar muito você. Faça fotos com o celular na vertical e na horizontal. Aproveite vários formatos de fotos, pois assim você pode postar também nas suas outras redes sociais. Veja esse exemplo no meu Instagram. E por último, não despreze um bom celular. que vocês tenham gostado dessas dicas e nós vamos encerrar agora com essa linda imagem não temos o sol, mas temos esse mar lindo para você contemplar e até o próximo vlog tchau